Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. E no, eu estou aqui hoje com o professor Joás. Estamos aí. Né? Estamos aí, meu professor. Tudo bem? Paz do Tudo Senhor. Tudo bem. Na paz. Estamos aqui para dar continuidade àquela série sobre os profetas menores. Os 12 livros né, dos profetas menores. E nós chegamos no profeta Naum. É o sétimo já? É o sétimo Também já. Está é. na Bíblia, Professor, é. Naum tá na Bíblia, também tá, né? tá, aí. Pertinho do que a gente gravou há poucos dias aí, Miquéias, né? Depois de Miqueias, é. antes de Abacuque. Isso aí. Jonas Miquéias Naum, gente. Fica mais fácil localizar. Hum. Acho que não errei a ordem aí. Professor, vamos falar de Naum? Quem foi Naum nesse nome, Naum? É. A pergunta... É a única ocorrência desse nome, né, no, no Antigo Testamento, Naum, Naum. É, e no Novo Testamento tem uma genealogia lá em Lucas, né, é. É, mas provavelmente não é esse mesmo personagem, né, e assim, a, de forma que a única informação que a gente tem sobre ele está aqui no, nesse livro, né, de apenas três capítulos, então, é esse personagem aí que profetizou nessa época, né, é, aqui, é, durante o reinado de Manassés, né, lá em Judá. em Judá, e ele profetizou assim, o, o, a profecia dele tem um tom é, de vingança, né? tem um tom bem, bem assim, é, avermelhado, né? é, um tom de violência e tudo mais. Um pouco poético também, né? É. Muito poético numa certa parte, né? Acho é. que ele usou poesia aí, não usou, professor. Sim, demais. É. Todo livro é poesia pura, né? Poesia pura. Naum, o, o que significa o nome dele? Naum é, é, vem do um, um verbo naran, né? que significa confortar. É, tem um sentido de arrepender também, e tem um sentido de aliviar. Então, Naum seria conforto, alívio, hum, consolo, algo, algo desse tipo. Ele, ele leva uma, uma, uma, uma, uma mensagem futura do juízo de Deus sobre uma nação. Sim. Uma nação cujo Deus já tinha usado outro profeta para levar o arrependimento e não aplicar o juízo. Aí vem Naum, uns 120 a 150 anos depois, com a mensagem agora já de destruição daquela nação. O que, que significa isso? É interessante que ele fala né, da, da, da paciência de Deus, o quanto Deus é longânimo, o quanto Deus é paciente. Ele fala isso aqui no primeiro capítulo. né E ele faz referência a, a essa destruição de Nínive que virá. Mas antes disso, ele, ele reforça como Deus é bom, como Deus é longânimo, como Deus é paciente, como Deus é zeloso. Né? E aí, aí, depois de apresentar esse Deus, ele apresenta a justiça de Deus que, que vem sobre Nínive, que há 100 anos atrás ouviu uma mensagem de misericórdia né? e atendeu, é, é, Todos se, é, se arrependeram. O povo todo se arrependeu e, a, e encontrou a misericórdia de Deus. E agora passa pouco tempo, 100 né? anos é pouco tempo. A, a, uma, ao longo da história, 100 anos é uma fraçãozinha de tempo. Né? E assim, tão pouco tempo eles voltaram a praticar as mesmas atrocidades de antes. E a misericórdia de Deus, que se estendeu durante esses cem, cento e poucos anos, é, agora Deus se apresenta como um Vingador. Como? O né? um vingador desse povo que, que assolou o povo que tem o sobrenome dele, né? o povo de Deus. E agora a justiça vai vir sobre mim. É, e a mensagem é tão forte, né? É como se essa cidade seria reduzida ao esquecimento, né? Isso. E era uma cidade na época poderosíssima, né? Uma cidade assim. Uma cidade forte, bem consolidada, poderosa, temida. Rico, né? Temida. É. Isso. Qualquer, qualquer nação é, que fosse alvo de, dos assírios, né, é, de Nínive, é, tremia de medo porque, por conta dos métodos que eles usavam né, de conquista e de guerra. Né, métodos é, muito sanguinários, muito cruéis, né? não tinha a, a, a guerra deles, não tinha é, nenhuma misericórdia, né? eles não tinham nenhuma misericórdia com os vencidos de guerra. Né? Então é, praticavam coisas é, que... Abomináveis. Descalpelamento, crucificação, até coisas bem desse tipo aí, né? é, o máximo da, da crueldade humana. Extremamente cruel e professor, aqui, voltando dando uma explicação, porque quando a gente fala de Assíria, na época a capital era Nínive, hum. que era diferente de Síria, cuja capital era Damasco. É. É. Só para deixar claro, que né, quem não pegou a parte de Jonas, então Sim. aqui nós estamos falando da nação, do né, da Assíria, cuja capital era Nínive. Isso. É, e assim, outros profetas falaram dela, né? E aqui... É, Naum, Naum vem bem depois né, de Jonas, a gente falou de Jonas de 100 anos atrás, né, essa história que a gente está remetendo aqui, e além da, da destruição de Nínive, né, Naum profetiza também a destruição de Tebas, né? de Tebas é, e a gente sabe que isso aconteceu no ano 663 antes de Cristo, e isso dá uma, uma, uma localização temporal né, dessa de... profecia. Né? É muito importante essa, essa, essa, essa narrativa aí, esse fato narrado aqui em Naum, é, porque é um fato histórico que aconteceu né, nesse, uhum. nesse ano, 663 a.C. E ela foi restaurada né, em 654 a.C. Então, é, como ele não fala dessa restauração e ele fala dessa destruição, então ele está situado bem perto disso aí, de antes de 653, né? Antes de Cristo. É, então é. Isso Pode dizer, dá uma então, noção que ele foi contemporâneo tempo, né? de Isaías. Sim. Sim. É, e, e assim Manassés, né, que foi um rei, o reinado dos mais extensos ali, né? Uhum. É, ele reinou 55 Cinco, anos. 55, 55, 55 anos de reinado, né? Um, um período desse foi como corregente, né, do seu pai. Foi um é, rei terrível. É. ele foi um dos piores, né? Chegou a sacrificar é. seus filhos aos. Alguém Alá. chegou a dizer que ele foi pior do que Acais, pior do que Acabe. Né? É, então foi um rei terrível e foi um reinado. Na está profetizando nessa época, né? Nessa você, época. você, Imagina. você vê a importância dessa profecia. Ela tem esse tom de vingança, esse tom de guerra, né? É, mas ela traz esperança, a profecia traz esperança para um povo que está sob esse tipo de reinado, né? um rei é, que se esqueceu de Deus né? e governado né? sob, sob o domínio desses, é, desses estrangeiros tão cruéis. Então tem crueldade lá e crueldade cá. Para todo lado. Né? E aí Naum vem Bem. com essa mensagem, que é uma mensagem de esperança. Né? Ele vai dizer que Deus vai restaurar a honra de Judá, né? vou, a honra de Israel. Eu de Israel, vou, vou ler aqui um, um, um trecho para vocês, do capítulo 1. É isso que o professor Joás está falando. Advertência contra nínive Livro da visão de Naum de El -Kosu. A ira do Senhor contra nínive, né? É o título aqui. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor... É terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o ocupado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazan e o carmelo se desvanece e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A alegria se agita na sua presença, e o mundo e todos os que nele vivem. A terra, desculpa, gente, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Esse, esse versículo né, ele, ele, é, hum. ele, é um, ele é mais conhecido. Quem pode resistir à sua indignação, quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Pois é. Falou isso tudo, Olha tudo que você já tinha quanta, falado. Olha coisa ele disse sobre esse Deus aí, é. né? Muito ele, é, ele é um lugar onde aqueles que confiam nele né, podem se esconder, ele é um refúgio, né? É, eu posso me esconder debaixo é, do seu abrigo, né? Ele é uma fortaleza, um refúgio, mas aqueles que insistem né, em ir contra ele, em é, ignorá-lo, em confrontá-lo, né, esses podem provar da sua ira, né? E é, o que, é o que Naum está dizendo aqui, né? o Senhor é bom, né? não há que duvidar disso, ele é paciente, ele é poderoso, poderoso. Né? mas... Mas seu é, poder é imenso, ele já é, vai falando. Se você confiar nele, você está seguro, se você se levantar contra ele, aí você está em, em sérios apuros. Ele até faz uma pergunta assim, quem pode suportar ou despertar de sua ira? Quem pode, professor Já é. Ninguém. É. Nada, nem de ninguém. Desafiar esse é. Deus tão poderoso não é uma boa ideia. Né? Desafiar ele para um confronto não é uma, uma ideia inteligente. Ele já tinha exercido sua misericórdia com Nínive, usou Jonas exatamente para profetizar para Nínive, é, né? Eu vejo muitos pregadores, né, mestres das, da, de fala, da Palavra, falando que né, diz que foi a me, o menor sermão de todos os tempos que se conhece, hum. o mais eficaz né, de todos, porque é. todos se converteram, mais de 120 mil pessoas. E um pouquinho mais de 100 anos depois, aquela nação já tinha esquecido de tudo isso. É. Será que houve uma troca de geracional ali? Não foi passado? Não é de hoje que que, que os ímpios têm memória curta, né? Tem memória Não curta. Não é de hoje, né? é, Quem anda com Deus, né? Deus sabe da nossa natureza, né? Ele sabe da nossa estrutura, então Ele nos aconselha, né? Fazer registro das coisas que Ele fez, né? Lembra que o Senhor é bom, né? É, lá no deserto, ele falou para o seu povo, quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês, não é se entrarem, é né? quando entrarem, lembrem-se de que fui eu que tirei vocês do Egito, com o braço forte, com a mão estendida, não se esqueçam que fui eu, né, e ele está sempre, né, quero trazer a memória o que me traz esperança, esperança. Jeremias, que esperança. há quem diga que foi um contemporâneo de Naum, né, uhum. é, Jeremias, Abacuque, Abacuque. É, há quem diga que foram contemporâneos. Mas olha só, é, Deus nos aconselha a sempre fazer registro das coisas que ele faz em, em nossas vidas, das interferências dele na nossa história. Né? Esses registros eles têm é, um fim didático e pedagógico até para os que vêm depois de nós. Né? Para nós, para a gente não achar que foi... foi por minha causa, foi por minha força, por minha inteligência, por minha sabedoria, né, para eu saber que foi Ele. Então, eu tenho que registrar. né, tem que fazer registro de quando Ele age na minha história, né? para eu saber que foi Ele que fez. E passar isso, né? E passar isso para as outras gerações. Para as outras gerações. Eu acho, não sei se foi no período de juízes, que chegou uma época que uma geração não conhecia mais o Senhor. É. Foi em um juízo mesmo, professor? É. Porque não foi passado. Já falava assim, essa geração não me conhece. É. E a culpa era da geração anterior. Sim. É por isso que ele aconselhou né, a fazer isso. Né, a transferir, é, a falar dos feitos dele, a falar né, é, do agir dele na história, na nossa história. história. Para que ele não seja esquecido né, na nossa história. Os ímpios esquecem porque nem fazem menção dele. Né? Esse esquecimento causou a destruição é. de Nínive. Gente, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta.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 Professor Joás, a gente estava né, falando no primeiro bloco De não se esquecer, né, igual os ninivitas Jonas ah. foi lá, um pouco mais de 100 anos antes Niniv se arrependeu, né, Deus ainda deu mais uma chance Niniv se arrependeu e agora o senhor através de Naum já decretou Ali não teria chance mais não, já tinha sido decretado é. agora você vê, ele abre o capítulo 2 falando que a hora chegou. Né? Ele abre falando isso para os ninivitas. Ó, Niniv, sua hora chegou. É a hora de prestar contas a toda essa afronta aí ao Deus Eterno. É, e ele diz que ela seria cercada por exércitos inimigos é, e que deviam mesmo ficar alarmados. Né? Dá o alarme, soa o alarme aí. Não, não é que seus soldados vão dar conta prepara mas a resistência. Se prepara aí pra, porque, né, a, a, a apresentação de contas chegou. É, aqui fala, os escudos e uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Aquele está hum. falando dos medos mais os babilônios. É. Os babilônios. É, tá dizendo quem é que vai quem é que o Senhor vai usar para destruir e, e trazer de volta a honra de Israel, né? Isso foi mais ou menos em 612 600, 612 antes de Cristo. Antes de Cristo. É. Pessoal, né, lembrando que, que os anos, né, quando a gente conta antes de Cristo, ele, ele não é crescente, ele é, é decrescente. É. Você está em 663, né, destruição e... de Tebas ali. Tebas agora... Aí passa um tempão, é, 612, 12, destruição que que tá... de Nínive. Aí você é. pensa, o que está que acontecendo? estão é. errando, mas não é, né, professor? Antes de Cristo o tempo vem decrescendo. De decrescendo, é por isso. E aqui, então, nesse ano, né, os medos, né mas mais eram os babilônicos juntos, destruíram o E ele profetiza até a cor do uniforme do inimigo. Né, os seus Brilham carros ao de. sol, os escudos vermelhos. <risos> é. Quando se alinham para a batalha, agitam suas lanças de pinho. Não sei se na, sua tra na tradução está assim. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecendo parecem tochas de fogo e se a, e se arremessam como relâmpagos. Hum. As suas tropas de, de elite são convocadas, mas elas mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar uma linha de proteção. Nem a tropa de elite de eles Nini tão, via dar conta. Você vê que eles estão correndo e eles estão apressados, né? É... Mesmo sendo avisados, eles, vão, é, eles não vão ter estratégias para enfrentar esses inimigos. A, é, é, é, é, tropeçando, correndo gente. e tropeçando uns dos outros é porque estão com pressa. Né? Nem a tropa de elite é. vai dar conta. Tropeça. Hum. E aqui, quando no versículo 6, capítulo 2, fala assim, na minha tradução, as, co, as comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Aqui está falando de uma enchente. Versículo... 6 Versículo 6 o capítulo 2 é. é, as comportas do rio né é, esses canais aí aí é. o inimigo entrou na cidade o palácio entrou em pânico é, isso aqui é, é as tropas inimigas avançando a, a a uma barreira que é uma barreira natural né uma barreira natural Entra. eles eles rompem a água rompem o rio né os mananciais e entram para destruir o E assim, nem as barreiras naturais vão dar conta. De deter de de os inimigos. Ah, e aqui tem uma passagem, ainda no capítulo 2, que fala assim. Vou ler a partir do 10. Há devastação, destruição, des desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam. Todos, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que, em que alimentavam seus filhotes. Para onde iam o leão, a leoa, os, leonzi, os leõezinhos? Sem nada temer. Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes? Estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos queimarei no fogo seus carros de guerra e a espada matará os seus leões eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida é, essa essa passagem aqui dos leões ela também é um pouco né mais conhecida né o que quer dizer isso professor é, é tudo muito é, é linguagem poética, poética né é, é muito mas... metafórico né é, ele, Nínive atacava né, os seus seus inimigos com muita crueldade, né? Era como se fosse como, um covil um, como, de leões como mesmo. Como um leão estraçalhando sua presa. Né? E eles se orgulhavam disso e eles é, faziam propaganda disso, faziam marketing em cima disso, <risos> disso. né? Nós somos os leões aí caçando. É, e Em cima dessa imagem eles provocavam é, o terror já. Pra, pra amedrontar mais ainda quem já tinha medo deles, né? E aí o profeta usa essa figura aqui, nem é, os seus leõezinhos, nem os, os filhotes de leões, aí, né? nem os seus soldados né, vão Nada. ser poupados da espada, vão, vão todos morrer ao fio da espada. Né? Não, e o senhor fala, eu estou contra você, declara o senhor dos exércitos, para mim isso é uma das frases mais fortes, professor. Porque você já pensou? O senhor falar assim, eu estou contra você. É. A mensagem de Naum é uma mensagem de, de conforto, de esperança para Israel, mas também é uma mensagem de alerta para os inimigos de Deus, né? porque é, eles às vezes têm essa sensação, né? têm essa ilusão de que Deus não é soberano nada. De impunidade, né? Deus não interfere é? na história humana nada. Deus, Se tem um Deus, tá ele está lá. lá, longe. Eles falam isso, né? mas é, Naum, ele vem com a mensagem, ó, Deus não perdeu o controle. Na é? hora certa. Ele é paciente demais, é. ele é amoroso demais, então ele oferece graça, oferece misericórdia. Mas para quem é quanto mais em, em confrontá-lo, né? uma hora essa misericórdia se torna em juízo, porque... Até quando, né? Até quando. É. Isso é muito forte, é muito forte. Realmente vale o alerta, né? Para quem provoca certas, ou fala certas coisas contra o Senhor. É. Né? sua misericórdia é grande, mas a taça do Senhor ainda se enche, não enche, professor? É. Porque todo mundo acha muito que no tempo da graça tudo pode, né? É, e assim, Deus, esse Deus irado, né? Mundo, ninguém sabe, Deus é, é só amor é, esse Deus irado não pode, não pode ser esquecido né, lançado lá na, em memórias passadas é, Deus ainda está irado contra o pecado né? hum. Deus ainda se e sua ira é uma ira justa é sempre uma ira contra o mal contra o pecado é, e ele ele sempre vai ser justo no, no, no seu julgamento então sempre que ele punir o mal, ele está sendo justo. Sempre que ele punir o mal, ele está sendo, exercendo a sua soberania, o seu governo sobre todas as coisas. Né? E para quem não entende isso, ele sim governa sobre tudo. Ele Eu não creio. perdeu o controle. Né? De nada. A gente não pode confundir os sentimentos por exemplo, de Deus com os nossos. O amor de Deus é diferente do nosso, a justiça de Deus é diferente da nossa. A ira de Deus é justa, que é totalmente diferente da nossa ira. Uhum. Muitas vezes a gente confunde, né? tenta igualar esses sentimentos. Deus é um uhum. ser transcendente, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, esse sentimento são diferentes, né? Eu não sei se eu expliquei do modo certo, professor. O próprio nome do profeta aí é, é ilustrativo, né? Na, na uhum. um que a gente já falou, vem de um verbo que significa é, é, confortar, mas também significa arrepender. Né? É, então, a, a ideia é que aquele que se arrepende encontra o alívio o consolo encontra o conforto, né? É, porque lutar contra Deus né, é uma luta perdida, né? é uma luta perdida. Perdida. É, até quando Ele quer que a gente lute contra Ele, né, a gente está <risos> perdendo. Olha, olha para Jacó, Olha né? para Jacó. É, então é, é uma tolice alguém declarar guerra contra Deus, né? Mas é, se houvesse arrependimento, aí há esse lugar de alívio, de né? consolo, de conforto, de consolo. O é, próprio Senhor Jesus falou isso, né? o verbo encarnado, é, aquele que vem a ele é, encontra esse alívio, né? é, deixa esse fardo pesado e assume um bem mais leve, bem mais suave. Porque eu sou manso e humilde é, de coração. Então, é esse alívio, esse conforto, que é o nome Naum, né? ele vem do arrependimento. Do arrependimento. E... Para a gente encerrar na 1, professor Joás, o capítulo 3. O que que nós podemos falar? Há uma lamentação aí por Nínive, né? É. Capítulo 3, ele, ele depois de falar dessa vingança que vem, ele, ele fala no capítulo 1, né? Uhum. E aqui no capítulo 3, no verso 11, principalmente do 11 em diante, ele vai falar dessa destruição de Nínive, mas ele começa com o lamento, né? Pobre Nínive, cidade sanguinária. Ah, né? é. É, então, é, é, mas ele está lamentando pelo pecado de Nínive. Nínive está sendo é, é, punida, né? está sendo é, confrontada e punida por Deus, porque ela foi a sanguinária, mentirosa, cheia de, repleta de ladrões, né? sempre fazendo vítimas, né? sempre. sempre explorando alguém, sempre é, subjugando. Outros, né? então, é, agora ela encontrou um inimigo que é maior do que ela. E é? aí, aí não tem mais, não tem mais essa de, de permanecer nessa trajetória de roubo, mentira, é, engano, né? e tortura, e escravidão e tudo mais. Agora acabou. Acabou. E se começar a ler o capítulo 3, vai a partir do, do, dos versículos 3, 4... Aí são versículos pesados, né? É. Muito, cavaleiros atacando, espadas, espadas lanças. lanças, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Aí o Senhor fala de novo, eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Hum. A sua tradução está parecida? Professor? É isso mesmo. É. Estou contra você, eu me levantarei contra você, diz o Senhor. E é. aqui, gente, né? Aí, Aí no... esse, esse versículo fala de uma vergonha, né? Nínive é, vai ser exposto publicamente à vergonha, né? Ele traz uma, uma metáfora da nudez. É nudez, Ele levantarei seu vestido. Vai ser exposto. A vergonha de Nínive vai ser exposta para todas as nações verem. E aí no versículo 8 fala né, de Tebas, da destruição. Isso. É o Ac... marco temporal aí, né? Uhum. 663 antes de Cristo. Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era sua defesa, as águas, o seu muro tá vendo? Naum está escrevendo numa época onde Tebas já tinha caído. Já tinha caído. Então é depois de 663 a.C. De Cristo. E, é. gente, e hoje professor tem como aplicar Naum? A aplicação é, é se, se quem, quem nos ouve né, vive um estilo de vida alheio à vontade de Deus, né, você... É, você pode não acreditar em Deus, né? você pode viver como se ele não existisse, mas é, afrontá-lo é uma escolha ruim. É, melhor se arrepender, porque a vingança vem e é, ele é um inimigo poderoso. Ninguém, ninguém pode, pode vencer. Ninguém. É, e ele deixou uma ilustração aí que ele chama de seu povo. Né? Não tem ilustração melhor olha para Israel, tamanhinho, uma nação, uma nação deste tamanhinho, não tem ninguém no mundo capaz de vencer Israel. Israel é indestrutível, invencível, imbatível, porque o nome de Deus está lá. Né? Para quem não acredita em Deus, só olhar para Israel. Olhar. Como mesmo, mesmo se distanciando de Deus, mesmo, mas Deus preserva ele porque ele não rejeitou o seu povo e é uma ilustração viva da soberania de Deus e do poder de Deus. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? É, né, a gente fala um pouquinho sobre o profeta Naum. Vocês leem Naum, reflitam. É né, um livro muito pequeno, só três capítulos. E são três capítulos pequenos também. Deus os abençoe. No próximo, acho que nós vamos falar de Sofonias. Isso aí. Sofonias? Acho que sim. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Até a próxima edição. Professor, pode deixar um recado. Pessoal. É isso aí, Deus abençoe você, sua família, sua casa. Né? Vamos permanecer firmes aí em Deus, porque Ele tem conforto, Ele tem alívio para o cansado, conforto para o abatido. E você pode encontrar esse conforto se achegando mais perto. Ele está sempre é, de braços abertos para receber quem chega mais perto.